Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, alta ainda, e hoje eu quero falar com vocês sobre o meu cartão Pão de Açúcar Mastercard Black, que acabou de chegar, agora os três cartões, Gold, Platinum e Black do Pão de Açúcar, e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Quem é que está atrás de um cartão como esse? O Pão de Açúcar. Esse é o novo cartão. Ele acabou de chegar. O design do cartão tem aqui o símbolo do Pão de Açúcar, bonito, eu achei. O símbolo de tal branco, achei bonitinho. O nome bem pequeno, Mastercard Black, Black, contatos Atrás do cartão apenas essas informações aqui, bem simples. Mas eu achei o design do cartão bem bonito. Vamos conhecer um pouquinho e como fazer para dar upgrade deste cartão para este cartão? Eu vou mostrar para vocês. Bem, gente, a lateral do cartão ele tem esse símbolo verde, igual vocês estão vendo aí, ó. Bonito, né? Quem diria né, o Pão de Açúcar lançar um cartão Black como esse? né? Bem legal, né? Um supermercado ter essa força como tem o Pão de Açúcar. Vamos ver as mudanças e depois no final quero trazer uma novidade para vocês. Vamos lá. O cartão Pão de Açúcar ele é emitido junto com o Itaú Cartões, ou seja, na versão Gold, Platinum e Black. Tá? Nosso blog, altarendablog.com.br, somos o primeiro canal oficial a trazer informações do Itaú do dia que foi feito o lançamento oficial, tá? Então, nós participamos de uma reunião com o Itaú e nessa reunião nós tivemos é, somente eu, o pessoal do Itaú e a diretoria, onde foi nos passado todas as informações dos cartões do Itaú e logo em seguida ele publicou a matéria conforme nota do Itaú, tá? Bem, o que o cartão Black tem de diferente do Gold e diferente do Platinum? Entre o Gold, o Black e o Platinum, nós achamos que o Gold é inferior ao Platinum e ao Black, mas quando compara o Black e o Claro do Pão de Açúcar, em termos de pontos, eles são equivalentes, tá? Mas o Black, ele puxa uma energia maior para benefícios do Mastercard Black, que eu vou mostrar para vocês, além da pontuação que alterou. Então, o que aconteceu agora? A partir de dia 1 de fevereiro, os pontos do, dos cartões do Pão de Açúcar mudaram. Então, o que era um real um ponto, passou a ser um dólar, no caso ao Black, dois pontos. Então, o Black do Pão de Açúcar funciona assim. A cada um dólar gasto dois pontos junto ao programa ao, junto ao de pontos do pão de Açúcar. Se você usar o cartão Black dentro das lojas de pão de Açúcar extra e compre bem, a pontuação é cinco pontos a cada um dólar gasto. E fora dessas lojas, é, a cada dólar gasto, dois pontos. Tá? E você pode transferir os pontos para o programa Latam, Azul e Smiles. Bem, a conversão agora ela se tornou igual, ou seja, antes, se você transferisse o Platinum para Latam e Smiles, tinha um deságio aí de 0,88 a cada um real então se transferisse um ponto para a Azul era um ponto mesmo, mas para a Latam e para a Smiles você tinha uma perca, aí. ele seria 0,88 a cada real gasto, transferindo então para a Latam e Smiles. Nessa nova fase, então, ele não perde nenhum ponto, um ponto é um ponto transferindo para os programas Latam, Azul e Smiles. A pontuação mínima para transferência aos parceiros é 100 pontos mínimo para Smiles e tudo azul e 4.500 pontos para Latam. O cashback dentro das lojas do Ponto de açúcar também aumentou. Então é R$30 a cada mil pontos, sendo o mínimo para resgate 4.000 pontos. Ou seja, se você resgatar 4.000 pontos você teria R$120 para gastar no pão de açúcar se você trocar mil pontos por cashback dentro das lojas do pão de açúcar com o cartão Black. Dado o ponto de assunto novo cartão. Cartão Black, quando o dá acesso ilimitado à sala VIP da Mastercard Black 1 e 2 em Guarulhos, Terminal 3. Para o titular do cartão. E logicamente, se você emitir os cartões adicionais, também entram grátis na sala da Mastercard Black. Cada cartão Black pode levar até 3 acompanhantes. No entanto, se eles não tiverem cartão Black, é, cada um terá que pagar R$ 130,00. Ok? Além disso, comprando com o cartão os produtos é, de marcas próprias, vinho, cervejas especiais... É, e os produtos anunciados que o Pão de Açúcar te der ao cartão Black e os cartões do Pão de Açúcar, você tem mais desconto usando ele dentro das próprias lojas, ou seja, você pode ter mais desconto ainda ganhando e pagando com o cartão Pão de Açúcar e além disso trazer aí mais benefício na pontuação turbinada de 5 pontos por cada dólar gasto dentro das lojas. A anuidade do cartão se manteve igual do Platinum, R$ 650 reais. E até então era impossível isentar a anuidade. E aí nós conseguimos, na data do dia 28 de janeiro, eh, os membros ligando na central e conseguindo a isenção no próximo ciclo do cartão Black do Pão de Açúcar. Ou seja, para evitar o cancelamento dos cartões Platinum Black, o Itaú está mais flexível referente à anuidade do cartão. Já o cartão Platinum Gold, todos os clientes que tentaram fazer o upgrade conseguiram transformar os cartões em Black. E agora, recentemente...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 de pontos e compras, tá certo? A cada é, um dólar gasto, você ganhar dois pontos, ou seja, ele está dentro praticamente da margem de pontos que os cartões black no Brasil pagam. Geralmente é 1.8, 2, 2.2, tá? Então ele está dentro daquela casa ali da margem de cartões black do país. Um diferencial desse cartão é que ele não cobra o spread para você usar fora do país, é 0%. E o dólar praticado para a transformação do dia é o comercial superando outros cartões do mesmo nível de grandes bancos, como por exemplo, o Mastercard Black do Bradesco, o spread ultrapassa 5,5% é, e mais o dólar que eles praticam aí, superior ao que o Pão de Açúcar cobra. Então, ou seja, acaba sendo um cartão vantajoso quem tem um cartão inferior ao Pão de Açúcar Black. Tá? Então acaba tendo vantagens, além de você usar ele dentro das lojas do Pão de Açúcar, turbinando os pontos ainda mais. E agora, com a possibilidade de isentar a unidade pela Central, também ficou legal. Você imagina que um cartão desse que não para a unidade, spread zero, dólar comercial, dois pontos por dólar gasto e mais cinco pontos por dólar gasto dentro das lojas com açúcar, fica sendo um cartão muito bom para competir com os demais do mercado. Então, essa é a novidade que eu trouxe para vocês. Você pode, agora pela Central, solicitar isenção da unidade. né? do como você fazer, relacionamento e tal, pode ser que você consiga, como nossos membros conseguiram. Agora dá uma olhadinha para você ver o tanto de benefícios que esse Black tem. Veja, Salavip, lá onde que os acessos, são pagos. Salavip Guarulhos, os acessos são ilimitados. Seguro de viagem, Global Service, seguro de automóveis, cancelamento de viagem, perda de bagagem, concierge, Price Cities, Travel Rewards, proteção de compra, seguro garantia estendida original. Rouba em caixas eletrônicos, surpreenda a Mastercard. Esses são alguns dos benefícios que o Mastercard Black tem para você. Pessoal, tá aí para você então o meu novo cartão Pão de Açúcar Black. Chegou chegando, hein? E comparando com outros cartões, ele acaba sendo interessante para quem não tem um cartão superior a ele. Vocês gostaram? Comenta aqui embaixo no vídeo se o seu também é idade, se você transformou o seu cartão em Black. E se você acha vantagem trocar o seu Platinum para o Black. Vamos para os abraços então?